Oi, do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e hoje eu quero falar sobre ler a Bíblia. É, todo mundo que me conhece sabe que a minha maior paixão é quando eu encontro nas escrituras revelações do Senhor e eu consigo passar isso para as pessoas ou aplicar isso na minha própria vida. E na minha célula, nas pregações, a coisa que eu mais falo é leia a Bíblia, leia a Bíblia. Só que muitas pessoas chegam em mim e falam assim, mas como ler a Bíblia? Eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia e eu fico com sono, eu não entendo, as palavras são difíceis. Então a primeira coisa que eu tenho que dizer é que a melhor Bíblia é aquela que você entende. Não se prenda a uma versão só porque é a preferida de alguém que você admira ou só porque é nessa versão que estão tá os adesivos do seu carro. Procure uma versão mais simples. Hoje em dia a gente tem as traduções da NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Elas mudam algumas palavras, elas transformam é, o vocabulário daquele português em um pouco mais acessível para você. O importante é que você leia a Bíblia. O Espírito Santo ele vai te guiar no entendimento. Não procure somente ah, as versões mais conhecidas. Procure uma versão que faz sentido, em que quando você leia, você realmente seja alimentado. De nada adianta você ler uma Bíblia que você não entende nada, e isso vai te fazer desistir de ler, ao invés de simplesmente pegar uma versão que você se sentiria mais confortável. É claro que o Espírito Santo vai te guiar até essa Bíblia foi escrita em alemão. Não tem problema. Mas se você tem essa possibilidade, hoje em dia você tem vários aplicativos na internet que já trazem o um aplicativo da Bíblia em várias versões, em várias línguas, e você consegue mudar isso. Então a primeira dica que eu dou é... É sempre ter uma Bíblia que a versão do português ela é mais fácil para você. É muito importante entender que o português sempre já vai perder um pouco na tradução para o hebraico, para o grego, que geralmente são as, as línguas que foram escritas os textos originais. É por isso que geralmente os pastores falam assim, ah, teondo, grego, fera, sabe? Sempre pega uma palavra e aí vai lá e vai na raiz, para conseguir compreender melhor o sentido daquele texto, compreender melhor o quão amplo pode ser o sentido daquela palavra naquele contexto. Mas para nós é, abrirmos, começarmos o hábito de ler a Bíblia, então pegue uma versão mais simplificada, baixe no seu celular e torne isso um hábito. Você não precisa que tá lendo um versículo por dia, do nada, um pão diário. Abre lá a Bíblia e fala, hum, abriu em Ezequiel, vou ler isso agora. Não, peraí, tá abrindo na história de Sara vou ler isso agora. Tem um cronograma de leitura, né? Na... Nos próprios aplicativos você tem vários cronogramas. E se você tem alguma liderança espiritual, ela também pode te ajudar. Mas, o ponto principal que eu quero falar é sobre como ler a Bíblia com o olhar. Qual olhar ler a Bíblia? Bem, a primeira coisa é, ore Lendo, leia, orando. Isso é muito importante. Se você não ora antes de ler a Bíblia, você não está se dispondo, seu coração, ao entendimento daquele que escreveu. É o único livro que você vai ter acesso ao escritor o tempo todo na sua leitura. E isso vai fazer com que você entenda verdades muito mais profundas do que aquilo que normalmente você leria e entenderia. Então a primeira coisa é orar antes de, de começar a ler e enquanto você está lendo e é depois que você leu. Não é um livro qualquer, não é um Harry Potter da vida. É um livro onde o autor tá ali o tempo todo para te explicar, te tirar a dúvida, te ajudar, te revelar. Então ore ao Senhor. Como? Peça ao Espírito Santo revelação. Revelação: antigamente você tirava foto em câmeras e aí você revelava a foto. Então você tinha ali uma foto que você tinha ali os pixels todos, mas você não enxergava com nitidez. Quando você revelava a foto, então, passava por uma luz reveladora. E essa luz, então, trazia nitidez, trazia contraste, trazia brilho para a foto. E você consegue ver os detalhes, você consegue perceber nuances. É isso que acontece com a palavra de Deus. Quando vem a luz do Senhor revelando aquilo que já estava ali, isso se torna mais nítido para o seu coração. Em Salmo 119, Davi pede para o Senhor ajudar ele a entender as escrituras. Então, isso é bíblico. Peça para o Senhor, pai, me ajuda a entender isso aqui, eu não estou entendendo, eu estou lendo e não está fazendo sentido no meu coração. Então ore e peça ao Senhor ajuda, peça para que Deus te dê revelação, essa é a palavra-chave. Quando você estiver lendo, você tem que entender que existem dois tipos de revelação que podem vir para você. Uma revelação histórica, ou seja, a revelação daquela palavra no contexto onde foi escrito, né? naquela situação, chamada de exegese, acho que é isso mesmo. E tem o um contexto para a sua vida, para o seu cotidiano, para a sua história de vida, que chama hermenêutica. Tanto os, os, dois, os dois tipos de revelação vai te trazer riqueza espiritual e vai te trazer intimidade com Deus depois que você lê. Então, não se preocupe com qual dos dois o Senhor vai te trazer. Geralmente, são os dois juntos. Você entende aquela mensagem naquele contexto, naquele propósito e entende isso para a sua vida atual, porque o Espírito Santo nunca faz as coisas pela metade. Então, você tem que pedir para Deus assim, eu quero entender o que que esse texto o que que aconteceu nesse texto, mas eu também quero usar isso para a minha vida ser cada vez mais parecida com a de Cristo. Então, leia, orando, ore lendo, ore depois em gratidão, pedindo revelação. A outra coisa que eu queria dizer é de ter uma visão geral da Bíblia. Sabe, muitas vezes as pessoas pegam um versículo ali e pregam esse versículo ou, com, ou decoram o um versículo e aquele versículo vira assim, um mantra do Buda na vida da pessoa. Todos os versículos não foram escritos aleatoriamente, não existe nenhum autor da Bíblia que pegou e escreveu uma frase e falou, é essa, pronto, acabou. São todas narrativas, histórias, contos, são tudo parte de capítulos, de cartas inteiras. Então, muitas vezes, quando você pega só um versículo, só uma passagem e tira do contexto, você pode interpretar coisas que não tem nada a ver com o que o autor quis dizer. E aí, você pega algo que fazia muito sentido e traria muita transformação para o seu coração, tira de um contexto geral e aquilo ali vai ter, na verdade, a... Uh, uma distorção na sua mente, né? Então, o que é muito importante que seja feito é que você leia no contexto. Pega o que está escrito antes, pega o que está escrito depois, não para. Leia até o final, pelo menos, do capítulo, para que você saiba do que se tratava. Porque se você pega só um versículo escrito Jesus chorou e não sabe o porquê que ele chorou, por quem que ele chorou, você já pode sair por aí pregando que você tem que chorar, que você não pode rir, que crente tenha que ser triste. Entende o que eu tô dizendo? Você fala, não, você tá sendo muito exagerada. Aham. Uhum. Beleza, então assim, realmente, não leia fora do contexto, descubra o contexto, leia pelo menos um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, nunca leia só um versículo. Óbvio que depois que você entende o contexto daquele versículo, a profundidade, o Senhor pode trazer várias revelações no mesmo versículo, e tudo bem, mas você tem que saber sim de onde ele foi tirado, você tem que saber sim da, do que se tratava é, naquele momento na palavra do Senhor. E a terceira questão que eu acho que é a maior e a principal de todas é, tenha a, além da visão geral de contexto, a visão do Senhor Jesus. As escrituras foram feitas para revelar Deus a nós. Emmanuel, Jesus, o Deus conosco. Na primeira vinda dele, ele veio como um cordeiro que se sacrificou. E na segunda vinda dele, ele virá como um leão que vai reinar. E toda a Bíblia para revelar o Senhor Jesus e o poder de Deus e o Pai maravilhoso, para nós, na nossa vida. Então, você tem que ler a Bíblia com esse olhar da verdade. Qual é a verdade? Temos boas notícias. Deus se fez homem para morrer por mim e por você. Nos perdoou e nos salvou através da cruz. Ponto final. Essa é a notícia principal da Bíblia. Todo... Todas as histórias vão vir para coroar isso com nobreza, com testemunho, com entendimento, com revelação. Mas a boa notícia da palavra do Senhor, naquela Bíblia que você põe debaixo do braço ou só instala no seu celular, é que o Senhor Jesus se fez carne para salvar a mim e a você, para que a gente tivesse vida eterna, para que essa terra virasse céu. Até lá, o céu estará aberto sobre aqueles que creem e andam de acordo com a palavra do Senhor. Não é um livro de condenação, não é um livro de histórias bonitinhas, não é todo mundo que está na Bíblia que foi perfeito. E muito pelo contrário, quando você começa a ler você descobre que todo mundo pecava. E aí você começa a entender que cada pedacinho da Bíblia pode vir fazer diferença no seu dia a dia, no seu coração, transformar quem você é. Se você começou a ler a Bíblia e terminou de ler a Bíblia e continuou do mesmo jeito, você leu errado. Leia de novo, orando, entendendo que o sentido principal é que o Senhor Jesus te ama e Ele quer vir habitar com você, habitar em você, habitar entre nós. Essa é a vontade de Deus, de Gênesis a Apocalipse. O Senhor quer estar conosco, Ele é Emmanuel, o Deus conosco. Jesus Cristo é o Salvador ungido e toda a palavra do Senhor vem para revelar isso. Nós temos que contar para as pessoas que nós somos salvos, libertos, justificados, perdoados... E amados, até demais. Amém? Que o Senhor te favoreça.